E aí galera, vocês estão bem? Porque eu toda Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trago com vocês top 10 aliens mais criativos de Ben 10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo galera, no passado eu meio que fiz um vídeo com esse mesmo tema, então esse aqui poderia ser considerado um remake, talvez de uma certa forma, é como se fosse uma versão atualizada, né, para 2022 de um tema que já foi trazido no passado, né? Então, vamos deixar aqui bem claro de que é um top 10, mas não é uma ordem decrescente, tipo, do mais criativo ao menos criativo, não, é só uma ordem aqui aleatória, uma lista de áreas criativas, beleza? E também vamos levar em consideração aqui de que tem aliens que são criativos, só que eles têm os mesmos poderes. Então esses aliens eu vou deixar no mesmo top, entendeu? Como se fosse um alien só, só que eu vou falar dos dois aliens, beleza? Então vamos lá para os aliens mais criativos de Ben 10 Começa naqui, galera, com o Chama. Tá que o Chama, ele não tem um dos melhores nomes, né? Tanto que ele tá lá na lista dos aliens com piores nomes. Mas o alien em si, ele se demonstrou ser bastante criativo. Ó, oh, e vamos deixar claro também aqui, galera, que criatividade não tem nada a ver com exclusividade. Não é porque ele é um alien criativo que ele tem um poder exclusivo, não. Por causa que o poder de fogo é algo que é comum. Muitos personagens de vários filmes, séries, desenhos, têm poder de fogo. E é tanto que eu fiz um vídeo né, dos cinco, aliens de cinco personagens de fogo que perdem para Chama e cinco personagens de fogo que ganham do Chama, se você não viu clicar aí no card, mas isso tudo mostra que o poder de fogo é o comum. Agora, a maneira que o chama utiliza os seus poderes de fogo aí é uma coisa que é diferente. Por causa que o chama, ele tem em sua composição não apenas fogo, mas também plasma, que isso deixa o fogo dele bastante poderoso e diferenciado porque ele pode usar fogo em baixas temperaturas até embaixo d'água ele pode modelar o fogo dele para criar até shurikens de fogo ele tem um teletransporte de fogo tá dentro né, tipo é a pirotransportação ele vai de um canto para o outro utilizando só o fogo e não só a ele mas também como outras pessoas sem fazer com que elas sejam prejudicadas com o calor então o poder secundário dele é criativo né a semi geocinese que ele pode controlar aquela rocha lá que ele usa para surfar, que é como se fosse até uma espécie de telecinese que ele usa, é muito interessante. E é claro o poder que faz juiz ao nome dele no original que é Heat Blast, que significa explosão de fogo, explosão de calor, que ele pode utilizar o fogo dele para explodir qualquer coisa, mesmo que essa coisa não seja necessariamente inflamável. Então para mim realmente o Chama tendo um poder padrãozinho, né, que é um poder de fogo, mas os feitos dele mostram que não é tão padrãozinho quanto parece, né? Realmente, ele usa de uma maneira muito criativa. Bom, o poder de tecnocinese não é algo que também é raro de acontecer. Muitos personagens podem controlar a tecnologia, mas da maneira que o Ultra-T utiliza. Cara, eu só vi ele. Eu não vi nenhum personagem que tenha um poder parecido com o dele, não. Tipo, ele consegue incrementar nas máquinas, né? Tipo, ele se torna a máquina para depois poder aprimorá-la, entendeu? Isso é uma coisa que só ele faz, cara. Se você conhece personagens um personagem que usa o poder, esse poder do, do jeito do Ultra-T, comenta aí, porque eu não conheço, não. Então, pra mim, é muito criativo esse, esse negócio. Fora que ele tem mais poderes além disso. É por causa que o Ultra-T, ele tem aquela questão, né, que ele tem mais parcela do bem do que outros ares. ele é incompleto, né? Mas se ele fosse full ele teria muito mais coisa, né? Tipo, ele poderia se transformar na máquina sem ter que... Incrementar primeiro, porque os mecamorfos galvânicos em si, a espécie do trt é muito criativa, é porque eles nasceram de um erro, né? E o erro criou essa espécie muito massa aí no universo Ben 10. Eles podem crescer de tamanho, aumentar de tamanho, eles podem disparar raios dos olhos, entendeu? E até no reboot, o Ultra-T também mostra um destaque, tipo, no episódio lá, Omni-Engano, que eu considero um dos melhores episódios de Ben 10. Até quem não gostava de Ben 10 ficou sentido, né? Ficou tocado com a morte do Ultra-T, o sacrifício que ele fez para aprimorar o Omnitrix, entendeu? Então, cara, o Ultra-T realmente é um alien que representa demais. Essa questão da tecnocinese. Mas no mesmo lugar dele aí, né? Como eu falei, alguns aliens que têm os poderes parecidos ficaram no mesmo lugar. Temos o Diabrete, que é outro que... Ele utiliza esses poderes de tecnologia de uma maneira diferente. Por causa que ele basicamente pode não só quebrar, destruir, mas ele pode destruir depois reconstruir em algo novo, em uma máquina nova, entendeu? Pode pegar qualquer coisa e transformar em uma máquina totalmente diferente do que ela era originalmente, entendeu? Pra usar ao seu bel prazer. Fora que ele também conta com a personalidade dele, de, mim, de menino porreta, e isso combina muito com esse alienígena, né? Também tem a roupa de aviação que eu... Já expliquei o motivo dele ter essa roupa. Ele em si, esses dois áreas aí de tecnocinese realmente são áreas muito criativos Glutão e Besouro, os dois aris que tem o poder de gula. Eu sei que um é mais poderoso que o outro, né? O Glutão, ele tem mais capacidades em gula do que o Besouro. Mas mesmo assim, ele tem esse poder de comer qualquer coisa e depois poder disparar. O Glutão dispara Lug, o Besouro dispara raios poderosos. É uma coisa que, pra mim, é criativa. Eu sei que tem gente que não gosta do glutão, mas, cara, pelo amor de Deus, o glutão é muito poderoso também. O cara poder comer qualquer coisa e depois disparar uma explosão com isso, né? Tipo, mano, a cena que ele come a subenergia, que é uma energia mais forte do que o sol, e depois ele dispara uma explosão, assim, muito poderosa. É algo, assim, que é marcante de ver em Ben 10, sabe? E esse negócio de criatividade é tanta que... Antes o glutão ele só poderia comer alimentos inorgânicos, né? ele não podia comer coisas como pizza, entendeu? Só que aí o Duncan Royale ele fez um retcon nisso para poder comer sim outros alimentos, né? alimentos da terra, para poder expandir a criatividade, entendeu? Então isso tudo já mostra aí que. O glutão tem muito a oferecer pra nós. E o besouro não fica de fora, não. Daqui, é como eu falei, ele é mais limitado. Por exemplo, aquela máquina da encantriz, ele disse que seria demais pra o besouro comer. Talvez o glutão comeria aquilo ali, pode ser, né? Mas mesmo assim, o besouro também tem a sua marca registrada. Além de né, que ele, em supremacia, parecia um tirano, um robô, parecia um tubarão. Ele tem um chifrezão ali. Tem a questão da regeneração, que é algo que poder baseado numa característica do animal. Que ele é baseado, que... É o besouro, entendeu? Então, cara, os dois alienígenas realmente, eles são sim criativos. Mega olhos, ó. Ah, você olha para esse bicho aqui, aí você vê e fala. Ah, ele deve ter poderes oculares, né? Visão de raio-x, visão de calor, visão ultravioleta. Não, ele não tem poderes baseado em poderes oculares, não. Mas sim, ele pode disparar raios lasers... E através disso usar elementos diferentes, tipo, ele pode disparar um raio laser normal, mas ele pode disparar plasma, ele pode disparar um raio congelante, ele pode disparar eletricidade, fogo também uma gosma pegajosa entendeu mano isso tudo é criativo além o próprio design dele também ele tem olhos em vários lugares do corpo mas lugar que era para ter que era no roxo ele não tem e também tem olheira de morcego né? ele é baseado naquele monstro lá do Power Rangers só que muito melhorado Cara, com certeza o Mega Olhos não tem dúvida não. É um alien que a galera caprichou muito para fazer. Vamos aí a um polêmico, Fogo Fato. Será que ele é criativo, né? Porque muita gente fala que ele é só uma cópia do Chama com o Cipó Selvagem, mas não é bem assim não, galera. É por causa que o Chama, ele é muito mais poderoso que o Fogo Fato em quesito fogo, sim. Mas a maneira que o Fogo Fato utiliza o fogo dele não é como se ele fosse feito de uma composição de fogo. Não, não é isso. Ele simplesmente usa o metano, o poder dele é metano, que ele inflama na sua mão assim gerando fogo, entendeu? Então, para mim isso não seria uma cópia do chama, entendeu? é só uma maneira diferente de utilizar o poder do fogo. Agora a clorocinese que o fogo fato tem, o poder das plantas, comprar com o cipó selvagem. Bom, eu acredito que o fogo fato ele tem mais poder de clorocinese do que o que o cipó selvagem demonstrou mais fez, né? Tanto que em Supremacia já temos essa cena aqui. Pogulfato Supremo! Uma planta? É só uma cópia do cipó selvagem? Claro! Você se lembra do cipó selvagem fazendo isso? Oh, se bem que é por causa que o bem se esquece, né? Porque, assim, essa cena fazia sentido até a supremacia alienígena. Que, realmente, o Sposso Vágio demonstrou isso, né? De que poder disparar sementes e, assim, fazer crescer videiras, né? Porque foi um feito muito impressionante, né? O Fogo Fato, ainda mais, o Supremo, ele conseguiu fazer nascer aquelas videiras na mão da Mãe Sapien Celestial. Isso realmente foi uma cena... Muito legal. Só que aí veio o Omniverse, né? E nos flashbacks lá do Ben de 11 anos, o Kevin, que absorveu o Omnitrix novamente, aí ele ganhou parcela dos áreas adicionais. E entre eles estavam se pós-selvagem, ele conseguiu fazer aquilo né? de fazer crescer videiras igual o Fogo Fado. Então é meio que, tipo assim, o Ben tentou humilhar ali, só que ele não. Só que ele não conseguiu, porque porque ele, porque ele não lembra, né? Ele não lembra que com 11 anos ele já, ele já podia fazer isso com o Cipó selvagem. Já que o Kevin demonstrou isso. E em Omniverse, né? No tempo do Ben, 16 anos, ele mostrou também, né? Ele disparou aquelas berinjelas. Aí fez crescer videiras, entendeu? Então, realmente, os pós Selvagem assim. E a partir de universo veio pra mostrar que ele tem os poderes iguais também. Em relação à clorocinese, ao fogo fato. Tanto que antes ele, ele não tinha mostrado nenhum feito de regeneração. Tanto que tinha até essa cena aqui. Que que parece mesmo né, que ele tinha que de ser cortado e não ia crescer de novo, né? Teve todo esse medo, mas talvez é porque o Ben não sabia que os Floral não podiam se regenerar. Mas é um universo é mostrado pelo Pax, que ele pode sim se regenerar. Mas mesmo assim, o Fogo Fatal ainda mostrou feitos mais impressionantes de clorocinese é né, como poder se liquefazer daquela maneira ali os poço não demonstrou também poder controlar né abóboras mutantes poder controlar as plantas nessa né? forma aí só o fogo fato que demonstrou as poço selvagem não mostrou fazer isso mas enfim ele ser a mescla dos dois de fogo e planta para mim é o que é muito da hora no fogo fato entendeu então sim ele é bastante criativo. Comenta aí se você acha o fogo fato ali criativo ou não. Vamos agora para cromático e feedback, né? os dois áreas de absorção e redirecionamento. Eu sei que tem outros áreas que têm os poderes aí de eletricidade. E muitos desses áreas a gente também podem absorver e redirecionar energia, né? Só que não é o poder principal deles. Todo ar é elétrico, o poder principal deles é o quê? Eletricidade. Agora, no caso do feedback e do cromático, o poder principal dos dois é a absorção e é direcionamento de energia. Porque, cara, o feedback aí ele pode absorver o universo, né? ele absorver o Big Bang. E o Duncan Royal confirmou que ele pode absorver níveis multiversais, portanto, que as leis físicas desses universos sejam semelhantes, entendeu? Então, é algo assim que é absurdo, vindo da parte do feedback. Fora os poderes adicionais que ele tem, né, como eletricidade através de fios elétricos, poder levitar, ter atributos físicos, né, a agilidade, força e tudo. E o cromático do mesmo jeito, né, ele também tem um feito do caramba, né, que o Duncan Royal confirmou que ele pode absorver a energia da estrela Ranger, né, uma estrela muito mais poderosa do que o Sol, e fora os outros feitos, né, os, que o Sugilito demonstrou, né, dele poder voar em velocidades relativísticas, que tem uma força grande, resistência, cristalocinese, entendeu? Mas o poder principal deles, que é a absorção e redirecionamento de energia, da maneira que eles utilizam, é sim criativo, galera. Até porque é legal, né, ver o cromático disparar aqueles raios multicoloridos dele, depois que eles absorvem a energia, eu acho massa demais. Outro polêmico aqui é o Blox, galera, por causa que o Blox muita gente não gosta. Mas tá bom, tudo bem que você não gosta do Blox, mas... Você tem que concordar comigo que a maneira que ele modela o corpo dele não é que nem os outros, porque o Gosma ele modela o corpo dele por causa que ele é uma suspensão coloidal, então ele tem a maneabilidade completa do seu corpo, né? Ele pode modelar, assim os, o corpo dele e tudo, né? Como o Gosma faz. Agora, o Blox, ele faz é, como se ele fosse um Lego, né? Porque Lego ele não é, ele só parece com Lego, né? O, o Blox é confirmado que pelo, pelo Derek J. White, ele é feito de organo silício, entendeu? Mas aqui pra nós parece lego, mas mesmo assim, ele pode modelar ali e se reconstruir de várias coisas, né? Ele já virou catapulta, ele já virou tipo, um, um campo de força. Ele pode virar o que ele quiser ali, só se reconstruindo, destruindo, construindo de novo. E tudo isso com o seu próprio corpo. E eu nunca odiei o Blog, tá entendendo? Eu sempre achei ele um Alien muito massa. Eu não entendo porque é que tanta gente odeia ele só porque ele parece com Lego, tá entendendo? Eu sei que no conceito, mesmo assim, fora do universo da série, era pra ter um Arya em Lego e tudo, mas eu acho que isso não tira o ar da graça do Alien, entendeu? O jeito que ele usa os poderes dele, pra mim, é, é massa demais, é muito massa. E os Supremos? Será que os Supremos são criativos? Eu escolhi dois supremos pra gente considerar aqui no top de hoje, galera. Começando com o Enormossauro Supremo. Eu acho muito criativo, sim, a maneira que ele usa os poderes dele de disparar os mísseis. Tem muita gente que falar assim, ah, o Enomossauro Supremo dispara vocês, oh meu Deus, né, tem gente que faz meme com isso, mas se você for ver o conceito, né, do pior cenário, aquilo tudo, né, que eu fazia a série de vídeos aqui do canal, que a gente considerar que no pior cenário possível ele trocou o poder do Enomossauro convencional, que era utilizar os ossos dele para expandir e assim ter o poder de crescimento, ele trocou esse poder por para poder transformar os seus ossos em fragmentos e assim dispará-los como mísseis. Eu acho esse conceito muito criativo, galera. Não sei vocês, mas para mim é uma das coisas mais criativas que eu já vi em Ben 10. Agora, mais criativo que isso é só o Friagem Supremo mesmo. Ele usa um fogo tão frio que queima. Ou seja, ele usa chamas congelantes que absorvem a energia do alvo e usam essa energia para queimar. Entendeu? Tipo, ele suga todo o calor ali do alvo que ele toca depois ele usa essa própria energia para queimar ele também usa plasma assim como chama entendeu eu acho que os aliens que usam plasma são sempre os mais criativos né galera mas sério eu acho que é muito legal essa maneira que ele usa esse poder dele né mesmo que ah, em aparência né o povo fala que é uma aparência mais preguiçosa né por causa que é a mesma coisa do friagem só muda alguns detalhes mas que esse a utilização do poder dele é o que faz mais a diferença e por último aqui, galera, temos o Alien X. O Alien X, mesmo que ele seja um Alien que é uma divindade, que tem poderes que o permitem alterar a realidade, e em outras mídias também tem personagens que têm esse mesmo poder, vai dizer que outros personagens executam isso da mesma maneira do Alien X? Não, galera, porque para ser um Alien que o Cabo tem que... Conversar com suas consciências, né? com duas outras Duas vozes, que essas vozes são a fração da personalidade do usuário, né? que são bélicos a voz da raiva e da agressão, e serena a voz do amor e da compaixão. Aí você tem que convencer eles dois para poder fazer qualquer ação com o Alien X. Cara, isso é só, é só ele, entendeu? Que tem. Eu acho criativo demais, por mais que é um universo, né, o Ben, ele ainda tem isso, né, só que ele consegue convencer de uma maneira mais rápida e mesmo que ele demore a convencer, caso causa que o Allen a gente tem a dilatação temporal, ou seja, não importa quanto tempo o Ben passa lá no debate com Belicus e a Serena, a decisão que ele vai tomar, ela vai ser retroativa, né, vai ser naquele exato momento do presente, e isso não vai afetar ainda, não afetar em uma ludo, não afetaria em, em em algum evento, entendeu? O que ele decidiu ali, mesmo que demore muito tempo, vai ser considerado ao tempo presente através da dilatação temporal. Então, isso tudo torna o ser mais forte que está no Omnitrix, também um dos aliens mais criativos aí. Mas é isso, galera. Se for o vídeo. espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quais outros áreas você também considera criativos em relação a poder, em relação ao conceito dele. Deixa aí nos comentários, beleza? Então, deixa aquele like se inscreva no canal, se possível, seja membro, Ative o sininho, falou e tchau!